tudo bem, é... tudo bem. Esse aqui é o Blender versão 2.71 que eu estou usando. E essa é a cara do Blender. É... Super assustadora, né? Para quem está começando, não dá para entender nada. Você clica aqui, só fica mudando um cursorzinho, um alvozinho. É... Quando você começa um arquivo novo, né? Aqui, Arquivo novo, ele vai vir com esses três itens aqui. Um... Um cubo, uma luz e uma câmera. Isso significa que se você é, pedir para ele renderizar essa imagem, né, que o atalho ia... Bom, basicamente o vídeo de Blender vai ficar te ensinando o atalho. Então o primeiro atalho é o F12, que é para mostrar o desenho do que, que a sua câmera está vendo. Né? Ele transforma o seu modelo 3D que você está trabalhando no software de modelagem em uma imagem bonita. Certo? Então aqui o F12 é para mostrar, você pode apertar o S é para sair daqui ou o F11 Então você aperta o F12 ele vai gerar renderização Se você aperta o F11 ele volta para essa 3D View, aqui, né? 3D view. É, Esse vídeo inicial, a primeira coisa que você tem que aprender para mexer no Blender é se movimentar nele né? Então se você tem um mouse de três botões é o ideal para trabalhar no Blender é, você tem um mouse de verdade mesmo com três botões e uma rodinha você pode usar a rodinha para pra frente a rodinha para baixo para para trás a rodinha para cima para pra frente a rodinha para baixo para pra trás se você clicar no botão do meio um, e manter ele pressionado em movimentar o mouse então você clica no botão do meio movimenta o mouse ele orbita a sua cena aqui né você consegue rodar ela para cima para baixo para um lado para outro um, o que mais? Se antes de você clicar o botão do, do meio, você segurar o shift e apertar no meio, ele ao invés de rodar a sua cena, ele vai, transportar, vai movimentar, né? tanto para um lado quanto para o outro. Então beleza. Se você quiser se movimentar usando o teclado, é, que é muito bom para você tipo, alternar entre uma visão, sei lá, de frente e uma de lado, por exemplo, é, ou uma de lado e uma de cima, você usa o teclado numérico. Então se você tem um, um, um teclado que tem a, o Keypadzinho com os números do lado, é só apertar os números, né? A gente vai falar aqui do, dos números do 1 ao 0, o que cada um deles faz. Se você não tem, se você está tipo num teclado de laptop, que nem é o meu caso aqui, você vai ter que vir aqui numa preferência de usuário. Cadê? User preferences. Vim na parte de input. É, tem uma opção aqui que chama emulate não ele vai usa, é, usar os números normais do seu teclado como se fossem os números do teclado numérico aí, antes de voltar, você dá um Save User Settings porque o Blender é bem chato, qualquer mudança que você faz de configuração, você tem que salvar depois e terminado isso, você pode voltar aqui para o 3D View é, uma coisa legal do Blender é que toda a interface dele ela é bem flexível então é, você consegue adaptar, adaptar as coisas no modelo que funciona melhor para você trabalhar né? Eu acho que fazer um negócio bem doido aqui, sei lá. É, eu, por exemplo, mexer aqui, que ao invés disso eu quisesse outra 3D View, não sei. Muito é, louco aqui, né? Sei lá. É, ele é bem assustador assim, mas uma vez que você começa a gostar dele, você vê que todas essas coisas malucas, elas na verdade estão te dando mais poder, não, não te atrapalhando, né? Mas então, voltando ao básico da navegação aqui. É tudo no teclado numérico. Então para você fazer o que. essa orbitada aqui no mouse, é, você usa os números pares. Então 2 para rodar para cima, 8 para rodar para baixo. 2 para rodar para cima, 8 para rodar para baixo. 4 para rodar para um lado, 6 para rodar para o outro. Entendeu? Então 2 para cima, 8 para baixo, 4 para um lado, 6 para o outro. Os números pares você roda a sua senha. O zero, se é, eu ficar apertando o zero múltiplas vezes aqui, você vê que ele vai alternar. Entre a visão de trabalho e a visão da sua câmera. A visão da câmera é justamente o que vai aparecer quando você renderizar, entendeu? O que aquela câmera está vendo, F12, F11, para voltar para lá, é o que aparece no zero aqui, você vê que ele põe uma, uma borda aqui, assim, né? ele te mostra só o pedaço da cena que vai aparecer, né? Então, ficar apertando o zero múltiplas vezes, você consegue sempre ver o que a sua câmera vai ver. É... 2 roda para cima, 8 rodas para baixo é. só que se você apertar tipo, CTRL 2 ao invés de rodar ele vai mover para cima e o CTRL 8 ao invés de rodar para baixo ele vai mover para baixo então você transporta né? é mais ou menos parecido com o que acontece quando você aperta o SHIFT e o botão do mouse do meio né? então tudo com CTRL nos números pares né? CTRL 2 para cima, CTRL 8 para baixo, CTRL 4 para um lado, CTRL 6 para o outro esses são os números pares os números ímpares, mais particularmente o 1, 3 e o 7, são três visões pré-definidas aqui, né? Então aqui, pra gente entender melhor o que é, o que é cada uma dessas três, eu vou até adicionar um objeto novo aqui. E aí a gente vai entender a função desse cursorzinho aqui. Esse cursor, eu vou botar ele, sei lá, bem aqui. Esse cursor é o lugar que um novo objeto que você quer criar, e vai aparecer, né? então se eu dar um shift a por exemplo aqui para criar eu quero criar um novo cubo então para criar um novo cubo eu o shift a de adicionar né add aí vem aqui mesh cube pronto coloquei um cubo lá aí vou rodar um pouco aqui ver mais ou menos onde eu quero colocar o outro cubo eu vou clicar aqui aí eu vou dar um shift a para adicionar outro só que aqui só para adicionar qualquer uma coisa, coisa dessa né um cubo um círculo esfera eu vou adicionar esse monkey aqui que é um macaco que ele é bem útil para entender tipo essas visões aqui então, deixa eu rodar um pouquinho para cima aqui é, então os números ímpares, vamos lá o 1, você vê esse lado né, do, do seu mundo que se você olhar aqui embaixo você consegue ver o que exatamente são os eixos, né? então aqui na horizontal tem o eixo X, na vertical tem o eixo Z e tipo, vindo na sua direção para furar o seu olho tem o, o eixo Y, que é o verde então o 1 você vê esse lado, se você apertar o CTRL 1 você vê o outro lado Então aqui vamos pôr. Você está vendo o, o, a parte de trás da cabeça do macaco né? Eu vou, a partir, eu vou até apagar esse, esse quadrado aqui Para apagar qualquer coisa é o X E se quando ele abre esse pop-up Se você, você desistir você aperta o ESC né? Mas eu quero mesmo apagar Então quer apagar, aperta o X, clica e ele apaga Então você vê aqui, ó, aqui o 1, tinha gente está vendo a frente do macaco CTRL 1 está vendo nas costas do macaco O 3 você vê a orelha na esquerda do macaco, vamos dizer CTRL 3 você vê a outra orelha certo? o 7 você vê por cima CTRL 7 você vê por baixo então é bem rápido você alternar entre um e outro ver se você perdeu algum detalhe alguma coisa assim é, ficou faltando só a tecla 5 né deixa eu ver um, um lugar bem bom de demonstrar o 5 aqui ah, aqui, ótimo! você está vendo aqui... É... <coughs> O 5, tá vendo aqui em cima que tá escrito User Persp, que é esse grid que tá aqui no, no chão pra te orientar, ele tá em perspectiva, né? Como se tivesse um ponto de fuga aqui, né? Então se você ficar apertando o 5, né, ele fica alternando entre duas projeções, né? Vamos falar, uma em perspectiva e a outra ortogonal. Vou botar um quadrado novo aqui pra ver se eu consigo passar melhor essa ideia. Vou colocar um quadrado aqui, um quadrado aqui. É, tá vendo? Na, vis na visão ortogonal, esses quadrados, eles têm sempre o mesmo tamanho né? ali ó, Isso é uma projeção ortogonal mesmo ela é muito útil assim, para trabalhar, para na hora que você está realmente modelando e trabalhando é, é legal usar o ortogonal para fazer uma coisa mais técnica assim, né? e se você apertar o 5 de novo, aí você vem em perspectiva que é mais ou menos é, como a gente enxerga o mundo né? então, cadê? Vou rodar esse carinha aqui pra você ver Estou vendo que está em perspectiva mesmo, ó. passo aqui para cá, se eu apertar o 5 ele fica na perspectiva. Então essa é a parte mais básica do Blender, shift click no meio para mexer, que é a parte de navegação. Essas coisinhas aqui do tanto, se você não quiser enxergar, você pode sumir com elas apertando o T de tattoo e o N de navio. Então... T some e desaparece, é, aparece e desaparece esse menu da esquerda, lane de navio ou da direita. Você vê que tem até scroll esse é, Se você quiser deixar mais limpo ainda, você pode deixar a tela cheia, qualquer uma dessas partes da interface, apertando Shift e Espaço. Então aqui é bem legal de trabalhar assim. Se você precisar de alguma coisa, sei lá, daqui, você um, um, marcar alguma coisa aqui ou. Se eu com ela depois. Você pode usar o N e o T, mas quando você está trabalhando pode ser que você queira focar mesmo nessa parte, então para focar na área shift espaço. E pra, quando eu digo focar na área é focar em qualquer área mesmo, shift espaço aqui, shift espaço aqui, shift espaço aqui, entendeu? É, não tem economia aqui, que você precisar ver em tela é cheia, aponta o seu mouse lá, shift espaço. Então shift espaço aqui fica brincando assim, navegar então recapitulando né? as visões pré-definidas são 1, 3 e 7 e também o Ctrl 1, Ctrl 3 e Ctrl7, 7, né? 7 Ctrl7, 1 Ctrl 1, 3 Ctrl3 para 3. É, rodar é né? 2, 8, 4, 6, para mudar entre o perspectiva e o ortogonal é o 5, para ver a visão da câmera é o 0 e Ctrl-2, Ctrl-8 para mover, Ctrl-4, Ctrl-6 4, para mover Agora a é rodinha do mouse, o click em mesh e o shift click em mesh Acho que é, é o que eu tinha para falar nesse vídeo